E aí, filhão, como é que vai a poesia? Muito bem, terminei meu primeiro poema. Ah, que bom, vamos lá. Tá certo. Esse aqui se chama... Ela tá muito estressada, com raiva de tu. Tem que dar pra ela uma dose de <tose> Pitu. Uau!